Opa, meus queridos, tio área, tudo tranquilo com vocês? Adivinha quem tá com preguiça de novo, que tá gravando com câmera e tudo mais? Eu mesmo, velho, seu amigo preferido Homem-Aranha. E umas pessoas falando que eu pareço com o Andrew Garfield. O editor, coloca eu aqui. Coloca o Andrew Garfield aqui. Não sei, eu não acho nada a ver, mas tem umas pessoas que acham, então, fazer o que, né? Mas enfim, Enem é meu pior. <risos> que título é esse, tio Sam? Eu não sei, eu, eu, eu, não, eu não faço ideia Eu não sei o que eu tava na cabeça pra botar esse título Mas é o que eu penso, eu acho Eu acho que é meio estranho pensar em Enem é e o Peru Mas eu penso, mano Eu não sei se você tá acabando o estudo Ou se você já acabou Mas chega uma determinada fase na nossa vida Que quando a gente chega no terceiro ano Só falam de Enem E tipo, eles botam uma pressão em você Que parece que se você não fazer o Enem, mano Você não vai ser ninguém na vida E na moral, ENEM é meu peru, velho. Ninguém necessariamente precisa fazer o ENEM pra ser alguém na vida. Todo mundo tem, tipo, o seu tempo pra descobrir o que quer é ser, o que quer é estudar. Faculdade é conhecimento, mano. E não dá pra gente botar na nossa cabeça aos 17, 18 anos falar Não, eu quero fazer isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Que as coisas mudam muito rápido, mano. E como que a gente vai pensar no nosso futuro se a gente não vive direito nem o nosso presente, tá ligado? As escolas acabaram colocando uma pressão inexplicável Pra todos os jovens, velho Quando eu estudava Quando eu cheguei no meu último ano E todo mundo só falava de Enem Do que que ia ser na vida Eu fiquei em desespero Sério, eu tive uma crise comigo mesmo De porra Do que eu vou ser Todo mundo já sabe o que eu vou ser não pera, todo mundo já sabe o que vai ser e eu não sei, e eu não sei deve ter alguma coisa de errado comigo sendo que não velho, não tinha nada de errado comigo, o tempo de eu mesmo saber o que eu queria ser pra minha vida era diferente do meu amigo que tava do meu lado, ou de outra pessoa que eu via que já tava conseguindo as coisas tá ligado? e eu sei que parece que o mundo inteiro já nasceu sabendo o que vai ser da vida dela, só que como eu tô falando aqui, cada um tem o seu tempo velho, você não precisa entrar na faculdade com 18 anos, e se formar os 22, mano. Te permita viver no seu tempo, velho. Tu e a pessoa que tá vendo esse vídeo aqui é incrível pela bagagem que você mesmo tem, tá ligado? Não fique achando que tu não tá preparado e que as pessoas ao seu redor já estão preparados e que você tem que se cobrar por isso. De novo, pela milésima vez. Cada um tem o seu tempo, mano. Eu vi uma frase aqui, uma frase inclusive que é bem de tiozão, que é aqui, ó. Alguém se formou aos 22 anos, mas esperou 5 anos para conseguir um bom trabalho. Alguém se formou aos 30, mas já trabalhava em sua área desde os 18. Alguém se tornou empresário aos 25 anos e morreu aos 50. Enquanto o outro se tornou dono do seu negócio com 50 e viveu até os 90. Cadê que mais aqui? Hahaha. <risos> As pessoas ao seu redor podem parecer estar à sua frente. Alguns podem parecer estar atrás de você, mas todos estão executando sua própria corrida em seu próprio tempo. Não os inveje, não zombe eles estão no fuso horário deles e você está no seu. A vida se resume em esperar o momento certo pra agir. Então relaxe. Você não tá adiantado, você não tá atrasado. Você está no tempo certo, você está no seu tempo. Parece aula de filosofia, velho. Bada merda. Mas é isso aí, mano. Caraca, tá foda de que são. Mas é isso aí, mano. Tô fazendo esse vídeo porque muitas pessoas ao meu redor estão desesperados em pensar que não vão conseguir fazer a prova do Enem. E que, meu Deus, eu preciso fazer a prova do Enem para ser alguém na vida, e velho, ENEM é meu peru, velho, de verdade, comece a pensar assim, mano, ENEM é só mais uma prova que vai te dar a possibilidade de estudar em alguma faculdade, e aí você adquire o conhecimento pra você aí sim ser o que você quiser, então não se cobre por causa de um bando de papel, com um bando de questões, que você tem que fazer uma redação, nota mil, e oh my god, tá tudo no seu tempo, e se você não conseguir passar dessa vez, ou nem da outra, ou nem da outra da outra, relaxa, né, porque é o seu tempo, e quando for o momento certo, você vai conseguir E vai ser a pessoa que você quiser no futuro Caraca, o cara tá filósofo, mano E é isso, não sei nem porque eu fiz esse vídeo Sei lá, tô pensando demais Nesses últimos momentos, tô reflexo Fui, feijão Prometo que próximo vídeo que eu fazer Eu vou tentar não ser tão pensativo assim Que eu não sei Eu não sei Eu, eu tô, tô muito reflexão Eu tô muito Aristóteles né? Fui, tchau gente Tchau Tchau gente Tchau Oi!